4426 26, tá certo? Olha aí ó, vai se inscrevendo no nosso canal, clique no gostei, ative o sininho compartilhem compartilhe a edição de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias. Olha, nós começamos com prestação de serviço à população barbarense. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo, bosque das árvores, Avenida Ruth Garrido Rock situação é lastimável da malha asfáltica, em virtude, inclusive, desta época do ano, muitas chuvas e quem fica preju... né? prejudicado nessa situação é o povo, é a nossa gente com essa situação ali na Avenida Ruth Garrido Roque, sentido Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira. É, buracos, buracos, crateras ali no acesso aos bairros Parque do Lago, e Bosque das Árvores... agora dá para ver melhor aí as imagens... A avenida principal aí de entrada do bairro... segundo os moradores há pouco tempo... o Dai de Santa Bárbara realizou o um serviço... e nesse trecho né, foi se afundando... Né? eles pedem providências para que novos é, reparos sejam feitos... Né? os reparos necessários... então Bosque das Árvores... Hein? os moradores estão reclamando... ali naquela região... É, precisa de melhorias, em Secretaria de Obras, vamos dar atenção ali a todos os moradores para que situações como essa é, não se alastre, né? não se ramifique aí em outras ruas do bairro. Claro que a gente entende que nesse período é difícil, né? em virtude aí de muita chuva, mas serviço de manutenção tem que seguir para atender a população. Quatro pessoas ficaram ilhadas na cidade de Capivari em virtude das chuvas aqui dita, né? Durante a nossa reportagem e, aliás, nós citamos ontem aqui também no Jornal da TV ESP Notícias. Mora não é diferente, Americana também. Nós tivemos a Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali onde vai ser o shopping. Mas, veja aí, Capivari, preocupante, né? O transbordamento do rio... Capivari. Olha aí ó, situação: quatro pessoas ficaram ilhadas é, ali na é uma área rural praticamente. Essas pessoas foram resgatadas de barco. Todo ano é a mesma coisa, né gente? Todo ano é difícil. E o Rio transportou na cidade deixou famílias desabrigadas após gerar uma série de pontos de alagamento da cidade. As pessoas estavam ilhadas no bairro Santa Rita de Cássia. E entre elas estava o idoso acamado. Além do barco, foi necessária né, uma prancha de socorro médico para transportá-los. Ao sair da água, esse idoso foi levado para a casa de parentes. A operação foi realizada pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros, lá da cidade de Capivari. E olha aí, hein, as imagens via aérea, dá para ver né, o quanto foi é, Transbordada e alagada essa região lá da, Capivari, da, da cidade de Capivari, né, gente? Preocupante, preocupante mesmo. Edson Arantes do Nascimento, 82 anos, faleceu ontem, praticamente, às 3h27 da tarde. O nosso rei da bola, Rei Pelé, nos deixou ontem à tarde milhares de fãs, familiares que agora. Estão lutados e uma marca para o futebol brasileiro. Estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para a reavaliação da quimioterapia contra o tumor do colo e o tratamento de infecção respiratória. Pelé foi diagnosticado com câncer em setembro do ano passado, já em fevereiro deste ano, o ex Jogador se internou no hospital Albert Einstein para dar continuidade à quimioterapia. E o boletim médico divulgado ontem à tarde informou a morte que aconteceu às 3h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de colo associado à sua condição clínica prévia. Olha, foi uma notícia que praticamente é, pegou todos de surpresa ontem à tarde boletim do último dia 22 os médicos já haviam alertado né, a família para a progressão do câncer e afirmaram que o Pelé estava necessitando de maiores cuidados referentes às difusões renal e cardíaca né? então é, se tem alguém que a gente tem, pode, pode comparar a igualar o Pelé hoje no futebol brasileiro, na verdade não tem. Né? Mesmo se, com todo o respeito, se juntar aí Ronaldinho, é né, um fenômeno se juntar Neymar, se, se juntar Messi, não, não tem ninguém com incomparável, né? É, deixou um legado. O milésimo gol do, do Pelé foi algo assim que mexeu com a emoção dos brasileiros. É, Neymar, o grande craque, juntamente com os outros é, jogadores no final da Copa, agora, onde o Brasil foi eliminado, ele é, até fez, na eliminatória do Brasil, fizeram uma homenagem com a faixa, é, dizendo é, Pelé, né, homenageando ele. E, é, com essas imagens, a gente lamenta que a morte... Do nosso querido rei Pelé. Né? Tem a imagem do milésimo gol, é isso? É essa aí? Olha aí, ó. Nossa, olha aí. Milésimo gol do nosso querido Pelé, olha, Marcando é. Você vê o cara fazer mil gols. É, o cara tem que ser bom mesmo. Né? É um rei, é o rei. Camisa 10 da seleção brasileira sempre será o camisa 10 da seleção brasileira, que Deus possa acolhê-lo e que nós possamos relembrar essas imagens aí positivas, né, o grande craque do futebol brasileiro. Velório do Pelé dará início na segunda-feira às 10 horas da manhã, nesse período de, de, de, de ontem até domingo. Ele segue, é o grupo que segue é, lá no hospital Albert Einstein. E aí sim, na segunda-feira, seguirá para Santos, onde será velado e sepultado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Eu quero, meu povo, finalizar aqui a edição do Jornal da TV, SB Notícias, agradecendo a, a você, agradecendo pela sua companhia de todos os dias do ano, segunda a sexta-feira, aqui acompanhando as notícias de Santa Bárbara do Oeste, as notícias da nossa região do Brasil e do mundo. Pela imensa, massacrante audiência, é impossível a gente poder mensurar a audiência aqui do SB Notícias, do nosso jornal. Agradecer a você que... Compartilha, agradecer a você que ajuda a fazer o nosso jornal diariamente enviando é, pautas, sugestões e reportagens Os problemas do seu bairro, os problemas da sua rua, do nosso povo, na economia, na política, na cultura, no esporte, no entretenimento Agradecer a você por esse ano de 2022 ter acompanhado cada lance, cada reportagem levada ao ar Feita e produzida com muito carinho. Agradecer a nossa equipe de jornalismo, a nossa equipe de redação aqui do Jornal da TV, SB Notícias. Pessoal que passou aqui pela, né, pela reportagem, pelas, pela, atrás das câmeras. Que ajudaram a produzir para levar o melhor conteúdo para você na sua casa. Na palma da sua mão, no seu tablet, no seu celular. E com certeza... Em 2023, nós estaremos aqui novamente para levar para você um jornalismo sério, né, dinâmico, para a população barbarense do Brasil e do mundo, porque para a internet não há fronteiras. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, curtam, aproveitem estes restinhos aí, é, de praticamente dois dias para o ano novo, esse restinho de final de ano. Muita paz para a sua família e que seus sonhos se realizem nesse ano que está se aproximando. Tá certo? Aproveitem, mas aproveitem com responsabilidade. Fiquem com Deus nosso último jornal de hoje deste ano de 2022. E na segunda-feira nós estaremos aqui ao vivo para mais uma edição do Jornal da TV SBN. Porque em 2023 continua a nossa luta. Mexeu com você, mexeu comigo. Até a segunda.